Ju, vamos começar a destrinchar essa Mercedes que você acha que não tem muito jeito. É, eu gosto eu gosto das coisas diretas, né? Então, assim, vamos lá. O, o Toto Wolff, quando terminou o GP do Bahrein, a Lu falou agora há pouco, né? Que o, o Hamilton chegou na quinta colocação mais de 50 segundos atrás do vencedor do, do, do Max Verstappen. É, e, o, e o George Russell chegou duas posições ainda atrás, atrás do Lance Stroll. Então, assim, não deu nada certo para Mercedes mesmo é, no Bahrein, não apresentou ritmo de corrida, é, né, tentou ali o Hamilton ainda tentou ali uma briga, foi o único momento de brilho mesmo é, na briga ali com, com o Alonso. Então, assim foi uma foi uma primeira etapa das mais frustrantes de verdade. É, há informações de que a Mercedes depois fez uma longa reunião depois da corrida, é, até muito tarde, é, já era muito tarde lá no Bahrein e madrugada na fábrica é, na Inglaterra, tentando entender as coisas que estavam acontecendo lá dentro. Mas o Toto Wolff, que agora está nessa posição, nessa, é, nessa vibe mais fidagal dele, ele não tem muita, muito filtro mais, né já disse que, olha, não tem nada para tirar de bom dessa corrida, não tem nada para tirar de bom da, daqui, tá tudo uma droga, é, eu quero desistir e tudo mais. Mas assim, o Toto Wolff é, é o líder da equipe, né, ele que dita as coisas que têm que ser feitas lá dentro, né, as pessoas esperam essa liderança. Ô Ju, como, como liderar é, a equipe nesse momento? Porque ano passado foi uma coisa que pegou eles meio de surpresa e tudo mais, mas esse ano não foi tanta surpresa assim, né, e, e o Toto estava acostumado a liderar uma, uma equipe vencedora. É, será que ele consegue ou será que ele não tem esse tino para uma equipe que precisa de uma recuperação e precisa de um líder menos, me parece, menos é, é, histérico nesse, nesse momento e mais frio? Eu acho que é normal que ele perca um pouco o controle, porque a gente estava né, acostumado com uma Mercedes vitoriosa, aí teve aquele susto do ano passado de ver que estava num completo caos, eles conseguiram uma certa recuperação, então a expectativa para esse ano era completamente diferente. E aí, de repente, você chega na primeira corrida do ano e pá, né? Não, não fizeram nada do que eles estavam esperando. É outro carro horroroso, e acho que a expectativa deles era completamente diferente, né? Eles não só não andaram para frente, como eles viram uma equipe que veio de trás furar a fila deles também, né? Então acho que o susto também tem um, um pouco de impacto. Mas de todas as pessoas da Mercedes, ele é o cara que não pode é, perder o controle né de si mesmo. né Ele ele pode dar um chiliquinho assim por uma hora, e depois você precisa centrar, achar o prumo e falar assim, não, calma, o que a gente precisa fazer é isso, isso isso. Porque ele vai ter que controlar todo o resto. Então se ele perder o rumo, aí a coisa não vai sair do outro lado mesmo. Mas eu acho que, até pela personalidade e tudo mais, eu não vejo o Wolff perdendo as estrebeiras e saindo por aí que nem um descontrolado, dando pit o tempo inteiro. Eu acho que ele vai conseguir se, se, se controlar e achar um, o centro de novo. Acho que tá liberado dar um chilique de vez em quando. <risos> um chilique aqui ali, tudo bem. De vez em quando, né? Se ficar a pé da vida, tá tudo certo. Mas... Eu acho que ele é o cara que não pode perder a mão desse jeito. Ele tem que, que tentar manter o controle, tentar que é, tá mais centrado no que tá acontecendo, porque senão aí a Mercedes pode perder a total esperança, né? Porque se nem o chefe do time consegue se controlar e consegue manter o pulso com todo o resto, aí não tem mais o que fazer mesmo. É verdade, eu concordo com você, Ju. Acho que ele é o cara que precisa, de fato, manter a cabeça no lugar. Mas já vimos, né? É, e a, a, a temporada nova da Netflix tá aí, não nos deixa mentir, que o Toto tá à beira de um ataque de nervos, né? <risos> é verdade. Daí pegar o Horner, aí tá tudo certo. <risos> Olha, Ju. O nosso amigo, querido Helmut Marco, já andou, dando uma, já andou colocando uma pimenta aí, que é o que gostamos, né? Gostamos disso, disso tudo. Mas, hoje o Ju, que é, o, o, o, entendeu? O que eu queria falar para você, em cima do que a, a Ju falou agora, e é, em cima do que nós estamos vendo do, do Toto, é, ele só consegue liderar times vencedores? Olha, eu, eu é, é, então, eu, eu acho que o Totomolfo ficou mal acostumado. Ele até falou isso também, né? Que nós somos uma equipe com oito títulos de construtores, seis de pilotos junto com o Hamilton, não tem crise nenhuma e tal, quando ele comentou essas declarações do Hamilton sobre. Porque o Hamilton não teve muito assim, papas na língua, né? Falou que a equipe não ouviu o eles não me ouviram. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas assim, eu, eu chamo atenção, só completando isso que a Ju falou, às vezes a impressão que me passa é que o Toto Wolf, ele... Ele não, não sei, é como se ele carregasse talvez um, uma culpa do, por tudo que, que aconteceu mesmo no ano passado e esse ano, consequentemente. né? E eu acredito que isso tenha muito a ver com a maneira como a Mercedes perdeu o título de pilotos em 2021. E a Mercedes ter errado na mão em 2022, eu acho que ele, como líder, ele, ele meio que se pune, se coloca como grande responsável sobre isso. Mas me preocupa um pouco, como a gente está comentando aqui, a maneira como ele está conduzindo esse momento de crise, porque é óbvio que a Mercedes passa por um momento de crise. E ela não está sabendo gerar muito essa, essa questão, pelo menos na minha opinião. Eu acho que está havendo uma falha aí no meio do caminho. Porque só você ficar batendo na tecla de que a equipe está unida tentando melhorar, que está todo mundo focado em reverter a situação, só isso não adianta, porque é, tá na cara dos pilotos que não tem ninguém satisfeito, sabe? Não tem ninguém feliz. E assim, e o, e o Toto Wolff também, é, aproveitando isso tudo, essa, essa questão, essa impressão que me passa do, desse sentimento de culpa, ele quer porque quer fazer do Hamilton o octacampeão, e ele também já falou sobre isso. Eu achei até engraçada a declaração que ele deu, que nem que se ele precisar empurrar o carro na pista, o Hamilton vai ser octacampeão. Só que eu chamo a atenção para o outro lado, sabe? E o George Russell nessa história, sabe? Ele tem um piloto ali também que é muito bom. E aí esse piloto está ouvindo que vai todo mundo trabalhar em função para que o Hamilton seja oito vezes campeão do mundo? Espera aí, como assim? Eu acho que por mais que fique muito evidente que é óbvio que o Hamilton é o primeiro piloto dentro da Mercedes, ele é a grande estrela e é claro que ele, é, se, se é, houver uma situação em que a Mercedes precise fazer uma escolha, eu não tenho dúvidas que ela vai escolher pelo Hamilton. Eu acho que Dar uma declaração desse tipo, assim, na primeira corrida do ano também é um pouco arriscado, porque eu acho que isso também pode alimentar essa faísca de crise, sabe, essa união que a Mercedes tanto prega, para mim, ela é muito frágil, sabe, a impressão que me dá é que isso vai se romper a qualquer momento, porque ninguém está suportando mais, o Hamilton foi o primeiro a dizer com todas as letras, a equipe não me escutou. Isso é muito grave, porque o Hamilton, no ano passado, trabalhou praticamente a temporada inteira com o carro dele para ser, ser feito de teste, sabe? Era um carro de testes, praticamente, nas corridas, nos fins de semana. Isso tudo foi em vão? Cara, sete vezes campeão do mundo se sacrificou a temporada inteira em vão? então assim realmente o Toto Wolff eu vejo hoje que ele não está sabendo gerenciar essa crise que sim existe na Mercedes existe uma crise na Mercedes se é porque ele não está acostumado a gerir equipes é, que estão acostumadas com isso, né, gerir assim uma Williams da vida, uma AlphaTauri da vida, pode ser, talvez, a gente já falou muito sobre isso, né, que o, que o Russell se deu muito bem no ano passado porque ele pegou carro ruim, então quando ele pegou um carro um pouquinho melhor, era o ruim bom, né, era aquele carro que é ruim, mas é bom, então ele foi e fez milagre com a Mercedes. Quer dizer, talvez realmente falte para o Toto Wolff passar um pouquinho por essas provações, né, por essas dificuldades. Só que ele não está sabendo gerir essa crise, na minha opinião. Eu queria dizer que a Lu me fez lembrar da música do Araqueto. E aí eu fiquei imaginando o Toto Wolff cantando mal acostumado. Ô, ô, ô Ju, você vai ter que cantar para a gente é lembrar. Ah, não, não. Vou cantar, eu não vou cantar, mas eu peguei a letra e eu posso ler ela para vocês. Imaginem o Toto <risos> Wolff cantando. Mal acostumado. Você me deixou mal acostumado com o seu amor. Pensa nele olhando para um carro competitivo da Mercedes e falando essa parte. Então volta. Traz de volta o meu sorriso. Sem você, eu não posso ser feliz. Olha, <risos> sensacional. É, é, espetacular. é espetacular. espetacular. Imagina, Toto Wolff não tem o perfil de que estaria curtindo uma fosta, cantando a raqueta. Claramente. Eu acho que esse vai dar um belo corte, viu? Pedro? Um <risos> belo corte. Lamentavelmente, Juliana Tesser se negou a cantar o Araquídeo. Eu, eu acho é isso um... não dá. Eu não posso não fazer dá. isso com os nossos espectadores, entendeu? Eles são muito simpáticos com a gente. Eu não poderia fazer uma maldade dessa com eles. Jamais faria, Ô, Juliana. Nós já vimos você no, no cara aqui, tá? Então não venha, não venha bancar a inocente aqui nesse WGP, por favor. Entendeu? Existe um vídeo, olha lá. Existe um vídeo. Ó, tá vendo? Entendeu? Então não venha bancar a inocente, mas você eu vou não deixar deve passar. Por aí. <risos> é, mas eu vou deixar passar essa, Ju. Porque foi sensacional essa lembrança, vai ser um grande corte, entendeu? <risos> o, o, o pobre Toto Vô, de fato, ficou mal acostumado, entendeu? <risos> com, a, com a Mercedes vencedora, deixa aí nos, no, nos comentários para gente, entendeu? Por favor, olha que sensacional.